E aí, meu povo, tudo bem com vocês? É, os meus mimos de lacinho, eles acabaram. E eu sempre faço no azul, azulzinho e os rosinhas. Eu faço no clipe, tá? E eu sempre fazia com agulha e linha pra prender no clipe, né? Porque se colocar só a cola e o, o laço, ele vai soltar, né? Então, eu resolvi testar outra forma, que é com feltro. Então, eu tô fazendo aqui, peguei um feltro, né? Feltro grande. Fiz uma tirinha e tô cortando quadradinhos pequenos. A cola quente já tá aqui esquentando. E eu vou mostrar pra você como que eu vou tá fazendo, né? Você já deve tá imaginando aí. Tô cortando aqui enquanto a pistola esquenta. Hoje aqui tá bem complicado pra ligar computador, porque tá tendo queda de energia. Já é a segunda vez em menos de 20 minutos que falta energia. Então, eu tô aqui fazendo isso, enquanto dá uma estabilizada. Pra poder fazer um stop ali e terminar outras coisas também. É, vamos lá, ver se aqui já tá quente. Já. Então, como que eu vou fazer, né? Eu vou passar a cola primeiro aqui no clipe. Aí, eu vou encostar o lacinho. Eu vou virar. Vou pegar o quadradinho do feltro e vou prender. Ele vai ficar assim atrás e assim à frente. Lembrando de prender sempre a parte do a parte que fica para cima e a parte que fica embaixo do laço, pro clipe hum, ficar hum. preso, né? Entre o, os dois lados do tecido, né? Os dois lados do fundo, para ele não correr o risco de soltar, tá? Então vamos lá. Esse eu vou fazer um pouquinho diferente. Vou colocar diretamente aqui primeiro. Aí vou vir com clipe. Aí, um pedacinho bem pequitinho de filtro. Ó, desse jeito aqui. Preso atrás, não aparece na frente. E é isso aí. Mais rápido do que é, fazer na linha, né? né? Na linha e na, na agulha com linha. Porque, gente... Tem que ter tempo, viu? Porque demora. Porque tem que fazer o arremate certinho. Pra ficar com acabamento bem fofo, né? Então, não pode ser de qualquer jeito. E assim, eu tô achando mais rápido. E mais prático. E o resultado também tá me agradando. Só não tô gostando porque tá queimando meus dedos. <risos> Mas tá ficando muito fofo. Enquanto bapeava com vocês aqui, ó, já fiz quatro. Tá bom? Então, daqui a pouco eu mostro tudo pronto. Bem é aqui, né? Trabalho, de fazer trabalho, os clipes. Então, Isso, mas, que foi Ficam que, assim. imagine que eu liberte você. Que né? foi o que é assim? É fofo, Olha só. Sim. Não antes de levar dois de nós. Não, ela tava